Oi gente, ah, é sempre a pior parte de fazer essa live no final porque acabou, esse foi a nossa, o nosso quinto estado aqui em Marabá, eu vou perguntar para eles, né Carlinha, o nosso último. Acabou, só a sofrência ah, agora. Vou perguntar aqui para eles, o que, que eles acharam de tudo isso, o que, que você achou, o incrível, resumo. Incrível, maravilhoso, tudo de bom. Mais do que eu tinha esperado e minha mente bugou. Sim, curtimos muito, a gente vai sentir muita falta de vocês. Porque esse é um projeto maravilhoso, que deu para conhecer muita gente, deu para brincar, se divertir, fazer tudo e fazer tudo um pouco. Gente, a gente não pagou ninguém para estar tá falando tudo isso, sabe? Estão falando mesmo aqui porque Pai, eles gostaram. Também quero entrevistar, né, não? E aí, o que, que você achou do Pará? Olha, o Pará é uma terra quente, mais quente ainda é o povo. Mas só que a gente foi recebido de braço aberto. Vocês acolheram a gente assim, num abraço bem apertado. Você dançou carimbó? Dançou melody? Não, não cheguei a dançar. Fiquei mais com a galera do cinema, que rolou um cineminha ali bacana. Cineminha, a aula -se da minha e você, Carla, gostou? Adorei. Marabá é uma cidade linda. Tem um rio lindo. A gente passeou no rio, comeu peixe, não foi, Davidson. E vocês são um amor, né? Não tem como não gostar de uma cidade cheia de gente assim, linda, maravilhosa. Olha só a menina. Oh, <risos> famosinha. Olha o menino. Cara, muito lindos e muito inteligentes. Olha, muito obrigada. Tchau. A gente que agradece, a gente vai lá fora agora ver vai. o que, que eles estão aprontando, porque já ah, tiraram sempre de ré, porque e essa é a nossa tradição. A, a a sala principal, Davidson, já está vazia, porque já teve a roda de avaliação, já teve a foto final, tá todo mundo feliz, confraternizando lá fora. Vamos ver se a gente pega alguém. Pois é, eles ainda agora também, Carlinha, apresentaram os protótipos, né? as ideias que eles é, trabalharam durante todo o final de semana, eles apresentaram soluções ótimas. Uma delas que a gente pode é, destacar, a gente está com outra luz, vamos virar assim. Estão é, tirando os cartazes ali. Dá um tchauzinho. Tchau, gente, foi muito bom essa, viu? Muitos protótipos que a gente pode destacar é, para procurar soluções para a educação. A sala de jogos também está vazia, que o pessoal está lá fora comendo. Sala de jogos, ó, vazia. Todo mundo... Olha aqui, Débora, professora de memes, que arrasou. Bruno, aqui na nossa live final. esse povo, gente! E aí, galera, foi muito bom! Tudo de bom, até o próximo! Animação total aqui. Vem cá, vem Vem, vem, essa blusa é o quê? Do... E a gente continua aqui mostrando o final mesmo do que, que aconteceu, a emoção. Eu já chorei, todo mundo já chorou. O pessoal tá ali fora comendo, é claro. Né, só tá uma... cantou, não foi bem, Sim, teve até música no final, o Como uma onda no mar. Eu fui ao, ao som da onda lá, ouvir a música, tava lindo. Vamos pensar, pegar esse grupinho aqui, ó, que já tá com a barraca armada para ir embora. E aí, galera? Último ao vivo, gente! Boa. Foi um prazer estar aqui com vocês, Tati, Carol que veio de São Paulo, nossos músicos ali atrás, olha que animação. Deixa um recado pro povo aí. Ai gente, eu não queria ir embora, eu queria ficar, mas não tem, tem querer não. É, eu tenho muito a reclamar por causa que... Não vale só dois dias, tem que ser bem mais, porque tem o resto... É um mês, um mês, um tardinho. ano. Sei lá, morar aqui, talvez. <risos> <risos> boa, muito boa, boa. Ei, bora criar a casa da IU Só pra nós, só para nós. aguardar, porque a música, eu vou tentar preparar ela pra segunda. Tá Acertou, não eu tô preparando música pra ser música tema do you Hack. Carol, que veio de São Paulo, viajou muito. O que, que achou, Carol? Incrível, gente. Essas pessoas são maravilhosas, talentosas. É isso, eu sem palavras... Eu vou começar a chorar de novo. Tá aqui comendo a pessoa também. O que, que, que, que você comer. achou? <risos> Ótimo. Ótimo, de boca cheia. Você também, quer falar o que pra gente? Foi simplesmente demais. Eu não... Eu me sinto bastante honrado de estar aqui. Eu... Às vezes eu me não... Eu não me sinto que como se eu pudesse... Não me sinto sonhando ainda. Foi bastante incrível. Vocês são incríveis. Uma experiência nova, nós aprendemos muitas coisas, eu vou levar isso para minha vida toda, eu vou mudar a sociedade que nós vivemos. Pois pronto, olha o discurso bonito do menino, e teu recado final pra gente? Sim, eu estou chorando demais, vou acabar chorando aqui, mas o que eu tenho a dizer é que aprendi muito com essas pessoas sensacionais que eu vou levar para minha vida toda. Eu não chorei, eba. Muito obrigado, muito obrigado mesmo a todos vocês. A gente vai mostrar agora um pouquinho da comida ali, que o pessoal... Sucesso. Tá uma delícia. Tá uma delícia a comida. Tá delícia. Sucesso pra todo Sucesso. mundo. Matheus passando não, ali. Matheus, <risos> que participou também das oficinas aqui com a gente. O pessoal tá juntando as coisas pra ir embora. A gente tem que sempre ir de ré, que é tradição do São O pessoal pedindo pra levar pra São Paulo aqui, ó. Brasília, galera! Atropelei o povo aqui. Cheguei atropelando de ré desculpa! E aí, já tá com a barraca montada pra ir embora? Já, já tá tudo pronto, já na, pronto de ir embora, mas eu vou sentir muita falta, ó. Vai? Vou muito, A gente ó. também vai muito sentir muito obrigada, de você. Viu? Que é. isso! A gente muito que agradece que vocês que foram incríveis, que fizeram tudo isso acontecer. Obrigada. E o que, que você vai levar daqui? Ah, muitas lembranças, muitas, muitas pessoas maravilhosas que eu encontrei aqui, muito mesmo. Estão tudo no meu coração. Tá sim. certo. Obrigado, desculpa te atropelar aí, viu? Tchau, <risos> tchau. tchau. Obrigada por ter vindo, obrigado por ter participado. Depois desse atropelamento, olha ali o pessoal tirando foto, Carlinho. Vamos... Não, Olha a selfie lá do pessoal. Desmontou a selfie. Vamos lá, vamos lá. Agora a gente quer tirar a nossa selfie em vídeo aqui, ó. E faltou mostrar a comida, né? Me leva pro Hacker. Quem, Quem quer que mais que... de um hack levanta a mão. Tem dúvida de que eles gostaram do negócio? Vamos mostrar a comida, Carlinha. A mesa tá recheada, né? Tá. E volta o chapéu, hein. Vamos levantar o pau de selfie porque, né? Ó só, terminou com lanche. Tudo do bom e do melhor aqui, muita besteira coisa que adolescente gosta de muita comer. Muita gente ainda por aqui, hein? Pois é, gente. Olha o pessoal comendo aqui. Vamos ver perguntar o que eles estão comendo? Vamos perguntar, vamos. O que, que você está comendo aí? Oi? O que, que você está comendo aí? tô comendo sorvete. O melhor sorvete porque veio daqui. É daqui do Pará, o sorvete? Não, porque ele foi comprado e a gente está comendo aqui, no AIHAC. Ah, tá. É o sorvete do HAC. É. Isso aí. tá certo. Experimenta o sorvete do, do Hack nas melhores supermercados, tá bom, gente? O <risos> que você tá comendo? Ah, ele gente, fala sério, ele é tá que... comendo a batata do Hack. Você tá, com... oh, ele tá comendo o sorvete do Hack. Você tá comendo a batata do Hack. É. Gostou? Para de ficar me filmando, você é constrangedor. Ela tem vergonha, gente. No... Desde o começo do Hack ela não sorriu pra minha câmera. Só dá uma ideia. Mas dá só um sorrisinho pro pessoal aí e fala que foi bom. Foi bom, muito bom. <risos> Valeu. E você? Esse aqui é um rapaz que toca violão, ó. E aí, como é que foi o Hack pra você? Foi muito bom, cara. Bom demais até. Gostei muito. Certo. Gente, isso é meio que o resumo. Terminou, mas ninguém quer ir embora. Todo mundo continua aqui comendo, todo mundo aqui continua animado ainda, né, Carlinhos? Exatamente. Eu tô achando que vai rolar uma balada. tá o ponto de se organizar uma balada. e a gente tem que participar, né, Davidson? A gente não pode ficar de fora. Não vamos ficar de fora, não. Vamos mostrar a camiseta do Davidson. Toda assinada pela galera. E tá faltando gente assinar, né? Então tá na hora de colher essas assinaturas, não tá não, Davidson? Pois é, eu vou recolher essas assinaturas, vou levar vocês no coração. Muito obrigado desde o pessoal do Goiás, que acompanhou a gente, Goiás, Piauí, Espírito Santo, Ceará e aqui no Pará. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Um grande beijo, um grande abraço e a gente vê no próximo ano, se Deus quiser. Beijo, gente, até 2017. Hashtag Yuhaki. Tchau!